Fala pessoal beleza? Cachorrão aqui. E hoje eu vim falar de um produto que está sendo muito procurado por homens aqui na internet. Esse produto é o Mutuba. Então se você chegou até aqui é porque quer saber mais informações desse produto. Por isso é muito importante que você assista até o final. Porque eu tenho informações valiosas que podem te ajudar a comprar com mais segurança e que vão evitar de você perder seu dinheiro. para quem não sabe, o Mutuba é um excelente estimulante sexual que além de aumentar a virilidade e prolongar a ereção, acaba com ejaculação precoce e impotência. Além de ativar o ciclo de crescimento do pênis em 7 vezes, ele é 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação, e é liberado e aprovado pela Anvisa. Para obter ótimos resultados com o uso, é recomendado o uso de duas cápsulas ao dia, uma antes do almoço e outra antes do jantar, de preferência sempre com bastante água. Agora como uma tuba vai agir no nosso organismo, ele vai promover a saúde dos corpos cavernosos para que sejam mais elásticos e armazenem mais sangue, além de aumentar o fluxo sanguíneo para o pênis. Com isso você terá ereções mais potentes, duradouras e orgasmos mais fortes. Além disso, o Mutuba dá energia para aproveitar ao máximo sua nova potência sexual. Como eu falei, se você tem o interesse de conhecer ou até mesmo está comprando o Mutuba, Vou deixar para vocês um aviso muito importante. Tomem cuidado com alguns sites piratas. O Mutubas só está vendo em seu site oficial, que vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo. Só lá você terá 30 dias de garantia. Você vai usar o produto por 30 dias e se não tiver nenhum resultado, você pode pedir reembolso de todo o seu dinheiro, sem nenhuma burocracia. O prazo de entregue de até 7 dias úteis. Com frete grátis para todo o Brasil. Ele é entregue em uma embalagem muito discreta. Ninguém vai saber o que você está comprando. Fique tranquilo quanto a isso. Beleza. Espero ter ajudado. Forte abraço.